Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui, mais uma lenda nova, mais um local aqui trazendo para vocês, mais uma exploração. Que caso, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Só que de fora já deu para ver que ela é... Pessoal a gente veio de longe aqui para poder conhecer essa lenda que foi nos passado e chegando aqui a gente encontrou é, é Jorge João, como é o nome dele? João João João ele tá até aqui na frente tá trabalhando aqui ó e ele falou para gente que a história é real aqui morava uma senhora chamava Dona Maria o pessoal conhecia ela como Dona Maria né daí que ela faleceu aí dentro ela era morava sozinha era bem apegada na casa e faleceu aí dentro. E dizem que a casa ficou assombrada depois da morte dela, né, Thaís? E ele brincou, ele falou assim: todo mundo fala, mas eu nunca quis vir ver ela, não. É, ele disse que nunca nem entrou aí dentro aí, porque tem medo também, né, Thaís? Uhum. E ele tá até aqui na frente, aqui, tá trabalhando. E a gente hoje vai fazer a exploração vamos conhecer a casa da Dona Maria, pra poder estar voltando um dia à noite, né, Thaís? Isso. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal que tem vídeo toda semana. Se inscreve no nosso canal principal também. Link tá aí na descrição. E aí, Tess, partiu? Vamos lá. Então bora para mais uma exploração. Vamos lá? Vamos lá. Olha que sinistro. Caseira, o seu João tá ali, ó. E a motinha dele tá catando milho. Tô trabalhando lá. Dá uma olhada por fora primeiro? Vamos. A casa também tá, tá caindo, né? Tá, tem que tomar cuidado. Olha ali, Thaís, Por dentro ali, ó. O uh, asfalto. Será que não vai conseguir entrar aí? Não sei. Será que é por aí? Vamos dar uma Vamos olhada. Vamos dar uma volta aqui por fora também. Ana Maria. Tá pertinho da estrada, né, Thiago? Tá ali, ó. Nossa, aqui bem antiga. da casa, tá É. Eu acho que a entrada vai ser aquele lugar lá mesmo. Se ela morar sozinha aqui, Thaís, ela devia ser apegada no local, né? Então, porque é longe de tudo, né, cara? E ó, pessoal, aqui é uma. Uma reserva, né, Thaís? É. Uma reserva ali, ó. Eu acho que ela vai ter que. Olha, tem um buraco aqui. Tem um buraco é aqui. Dá até medo, cobra assim em casa. assim. Dá. Acho que ela vai ter que entrar por lá mesmo, amor. Vai, né? Vamos fazer aqui. Não, isso é muito antigo. É, né? Muito. Vamos entrar por aqui. Por onde? Lá pela frente. Será que vai conseguir entrar por lá? Posso pra entrar por lá? Ó, tem a entrada aqui, né? Então. Aqui. Olha como é antigo. é cara deve ter os 90 anos, Chá. Okay. É. Antiga pra caramba, né? Aqui, ó. Era uma janela e eles abriram uma porta. Ui. Tiago, cuidado, cobra. Olha pra cima, pelo amor de Deus. Ah, mas tinha até perguntado pro seu João se ele não queria entrar com mais. Ele falou, eu não, vocês é doido. entrar nessa casa até tá aí. É. Licença. Licença. Cuidado, cobra, sim isso. A gente pede licença, dona Maria, pra entrar na sua casa. Vamos, acorda aí. Dona Maria, a gente veio fazer uma visita. Diz que ela morreu velhinha, né Tiago? Aham. Uhum. Tem medo de cobra cara? Dá tá medo mesmo. Mal tá olhando tudo o tamanho. Uhum. Bastante litro de veneno. Olha a janela. Estranela, ela, né? Nossa, e é grande essa casa, hein? Ixi, Tiago, será que vai dar pra pisar aí, cara? Olha, olha, olha o teto, como que tá. Lumia lá pra você ver. Olha lá, aquela é planta, tá vendo? Aham, uhum. entrou tudo aí. Bom, cuidado. Nossa, mas ó, pisa sempre aqui nesse meio, tá? Não tem caibro, né? É, pisa sempre, ó, tem um prato ali, ó. Um... Da onde? Lá. Ah. Se pisar aqui é perigoso quebrar, tá quebrando. Pisa que uhum. pisar bem o meu Aqui é Sabe o eu... que é numa sala? Aí é, parece, né? olhando um detalhes, Talvez a gente encontre Estremendo. alguma coisa ela, entendeu? Que ajude a gente a investigar depois. Esse olho aqui já era. Eu tô pra falar pra você que essa casa tem mais de 100 anos. Amor, vai. Eu acho que nós dois fazendo peso aqui é perigoso. Tem um fogão Ah, que a cozinha. Nossa, Thiago tem um fogão ali dentro da casa. Que perigo, né, cara? Olha ali, ó. Então. pegar fogo. Não é? Olha ah, é pe... a Eu prateleira. Era, porque é madeira, né, cara? Eu tenho é. uma corda atrás de você, si, ó. Olha uhum. aqui. Olha então. as trameadinhas. Uhum. Olha aí, perigo. ó, o, fogo, o teto. Olha o arame farpado ali, ó Sabe por quê? É. Esse arame farpado? Não. Porque nessa época, provavelmente, não tinha geladeira. E ali pinturava... Carne, ah, essas, coisas. essas coisas, carne de sol que não vai na geladeira, sabe? Será? Aham, uhum, geralmente, antigamente, eles colocavam um varal assim, ó. Quem não tem, tinha geladeira, põe a carne, as coisas que não estraga. Entendeu? Uhum. Vamos Olha, aqui ó. Tem, tem, ui, fora também, depois nós é vemos, né? Depois nós é vemos, vamos ver aqui dentro. Tem um colchão aqui, será que era dela? Não pisa, porque deve ter bicho. Aham. Uhum. Nossa, cara, olha isso aqui. Tira essa lanterna. Uma cruz. Será que ela não tinha família, Thiago? Vou falar pra você que me arrepiou inteiro ver essa cruz aqui, tá? Tem é, uma janela arrepiou, também atrás cara. de você, ó. Aqui de.. Bom, Thaís, aqui talvez poderia. Ó, uma porta. Talvez aqui era a continuação da cozinha, né? Não sei. Tinha uma porta aqui, ó. Lá. esse que eu Aí eu acho que era quarto. Tá caindo. Cuidado. Ai. Nossa, que tá perigoso, amor. Aqui também tinha lâmina. Será que eles penduravam coisa aqui também? Alguma coisa? Roupa, né? Pode ser. Olha um desenho aqui, Thais, tá? ó. Não foi falado, né? Não perguntou nem pra ele se ele sabia se tinha família, alguma coisa, né? Ele só falou que a Dona Maria faleceu aqui. É. Ele falou que ela morava sozinho? Então, sim, mas a gente não sabe se ela tinha família, que morava em outro lugar, é, sim, que sei. morou um tempo, depois foi embora, não sabe. Dá pra gente perguntar ali pra ele depois, se e ele dá. sabe mais. A parede não tem nada, né? Tem nada. Ela devia ser bem humilde, assim, né, Thaís? Deveria ser. O que? Fez barulho? Será é aquele que passou já? acho que ele tá catando, ele tá fazendo barulho. É. Vamos olhar ali fora. L vem aqui, se não tem nada. Não, acho que não. Ah. dá pra ver. Ah, aqui é do toalete. Era o que? Ah, era o que? O toalete. Toalete. Não era, não. Toalete sem. Olha lá. Sem chuveiro sem vaso. Era só uma dispensa, meu filho. É, não, tinha banheiro. não tinha um banheiro nessa época. Eu acho que eles usavam um mictório pra fora, entendeu? Só que, que ele banheiro. não viu nada aqui, né? Então, tomar uma banho de bacia. Pode ser. Ó, então tinha essa porta aqui, ó. E essa, aqui e também. essa daí também. Será que aí não era a sala? Então, isso que eu tô pensando. Acho que poderia ser sala, né? E aqui era a cozinha. Arinha, ó. Bem. Bem baixinha, né, então Baixinha. Isso, Chega mais perto dessa aqui, ó. Daqui. Da ó. Ah. Ó. Ah. Mate-cabeça. Bem perto. Eu acho que eles são uma de casa, Thiago, em bacia, essas coisas. Vamos dar mais uma olhada pra ver. Sair por lá, né? Ah, tá. Igual aquela casa lá onde morava o pai, a mãe o, e o monte de 15 lá. 15 cinco, pessoas, né? É, é cinco, cinco filhos. Também é lá não tinha é banheiro, né? Não. Nossa, dá medo de pisar aqui, hein? Olha. Tá Se né? pisar ali, eu tenho certeza que vai para baixo. Ah, vai. Vai. Deixa eu passar. Vou ficar os dois aqui é em cima Aqui é um quarto? Deveria ser um quarto, eu acho que aqui. Mas a terra, cara. Mas talvez roubaram ou desmancharam, não sei. Ou era a ga garagem, ah, a garagem não era. Não aqui sei. poderia ser um, uma, uma coisa que ela guardava, tipo uma garagem, assim, sabe? Guardava alguma coisa, sei lá. que que é terra. Só uma assim. tulha junto com é, na casa, sei é. lá. Pode ser tipo mesmo. Isso. Mas isso. A casinha é impressionante saber que uma pessoa morou assim, né, Thiago? Então. Nas condições sem banheiro, no fogão a lenha, sem geladeira e ele falou Porque que... você viu que não tem eletricidade, né? Não. Você reparou que não tem fio por nem nenhum canto Nem banheiro tem, cara, nem banheiro E falou que é assombrado, né, Thaís? Sim Eu na hora que vi aquela, aquela coisa lá na, na, na coisa, deu um arrepio em mim, um negócio estranho, cara Sei lá mas é isso aí, já Foi gente... a gente vir um dia de madrugada passar o K2 e fazer investigação, Thiago. É. Ver se realmente tem é alguma coisa. Que uma pessoa passou pra gente, agora a gente conversou com o Seu João aqui no local. Ele Bem também... no local, a gente encontrou ele, conversou, ele realmente confirmou a história pra gente. Disse ah, que é assombrado, que ela mo morava aqui sozinha Então, e então são mais de um relato né? É. Mas é isso aí, vambora? Vamos lá. Galera, se você gostou e quiser que eu e a Thaís voltem aqui de noite, de madrugada, deixa aí nos comentários, deixa o like.